É, eu vejo uma deficiência, acho que é muito tradicional isso, né? Talvez mais da, da nossa falta de acesso à tecnologia, da questão do, das pessoas, de modo geral, não tem muito conhecimento de lógica, não da programação em si, né? como você estava falando, da questão da lógica, mas a lógica de programação, entender como funciona um mecanismo mais avançado. A questão de idioma também é complicado né porque, por exemplo, né? a gente fala de tutoriais. A maioria dos tutoriais no mundo são em inglês. Você vai ler um livro, tem muito mais livros de conteúdos mais recentes, mais modernos, vão ser em inglês, né? por causa de cultura mesmo, né? questão Mas mundial de, é uma, de conteúdo. Mas isso está vindo desde o começo cem, do não, século XX. Claro. Né? Esse domínio da língua inglesa. Então, quase que é obrigatório Sim. você.